Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou te explicar como investir 300 mil reais. O primeiro passo de quem vai começar a investir hoje independente do valor é pensar sim, na formação da reserva financeira ou mais conhecida como reserva de emergência, que é um valor que você deve ter investido para possíveis imprevistos que possam vir a acontecer na sua vida, né? como perder o emprego, ficar doente, enfim. O ideal é você ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então vamos supor que o seu custo de vida mensal seja de 5 mil reais. Logo, a sua reserva de emergência deve ser de 30 a 60 mil reais. Então se você tem aí os 300 mil para investir, então 60 mil já vai para sua reserva que deve ser aplicado esse valor em opções conservadoras e com liquidez diária. Como por exemplo o Tesouro Selic, o CDB de liquidez diária aqui do BTG e o Fundo Selic Simples que também tem aqui no BTG. São excelentes opções para essa finalidade. Agora para você investir o restante desse valor você deve responder as seguintes perguntas. Presta atenção aqui. Qual o seu objetivo de curto prazo, até um ano? Qual o seu objetivo de médio prazo, até cinco anos? E o seu objetivo de longo prazo, acima de 5 anos, o que você quer realizar? E uma outra pergunta é, qual o seu perfil de investidor? Conservador moderado ou sofisticado? O perfil conservador é aquele que prefere investimentos mais seguros. Eles oferecem, sim, um retorno menor mas com risco menor de perder dinheiro. Já o perfil moderado, ele opta por investimentos que equilibram aí a segurança e a rentabilidade. O investidor ele busca sim um retorno maior, porém sem correr grandes riscos. Já o perfil sofisticado busca uma rentabilidade acima da média, mesmo correndo riscos maiores. Responder essas perguntas é importantíssimo porque assim você será capaz de selecionar os investimentos mais adequados para o seu perfil de investidor e também para os seus objetivos. Pensando nos seus objetivos de curto e de médio prazo, esse valor ele deve ser sim investido na renda fixa. Não tem gente para onde correr. Muitas pessoas elas querem ir correndo para a renda variável, porém pode sim acontecer uma queda do mercado e você precisar vender esses seus ativos super descontados e sair no prejuízo. Por isso que a renda variável ela é sempre para o longo prazo, coloca isso na sua cabeça, ok? E falando em curto e médio prazo, o BTG Pactual preparou um relatório com opções de fundos de investimentos para você. A única coisa que você tem que fazer é clicar aqui embaixo no link da descrição desse vídeo que esse relatório vai muito te ajudar. E eu sei que pode ser sim o seu caso e você esteja se perguntando agora Mirna mas eu não tenho objetivo nem de curto nem de médio prazo. Eu quero destinar todo esse valor para o longo prazo. E agora? Nesse caso, dependendo do seu perfil de investidor e do seu apetite né, pelo risco, você pode sim aplicar uma porcentagem maior ou uma porcentagem menor desse valor que restou após você formar sua reserva de emergência. Pode aplicar na renda variável. Pensando em uma carteira diversificada, ativos também atrelados ao IPCA para proteção contra a inflação e também ativos pré-fixados com objetivos aí de garantir uma taxa de juros alta para sua carteira, principalmente nesse atual cenário, é sim uma boa opção em relação à diversificação. Então agora o que, é que você tem que fazer? Já aproveita, clica aqui na descrição, baixa o relatório porque tem recomendações da equipe da Research do BTG Pactual para você investir esses 300 mil reais em fundos de investimentos divididos por perfil de investidor e também por tipos de classes de fundos de investimento. Tenho certeza que você vai gostar. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.